Tá isso. Aí na frente. Tá aí. Ué, e esse buraco? Ixi, qual que não vai fazer pra passar aí? Uma valeta? Ah, dá pra passar ali, ó. Tinha alguma coisa, eu acho, que aqui, ó. Ah, podia ser mesmo. Daí aí talvez desbarrancou, né? Ó, tá vendo? Tem é. resíduos. A carmeleta tá ali. Aderno. Peguei, tá aqui, ó. Olha o telhado, cara. Ah. Quantos anos já tem abandonado isso daí, hein, cara? Ah, faz tempo, hein? 50 anos, viu? hein, <risos> uh, um ponto. Casão, hein, velho? Tá e bem, é a família? Nós estamos atrás, nós estamos muito longe pra caramba atrás de lendas novas pra vocês. O uh, canal e o Thiago Fracão e Casal Fracão é só lenda nova. É só lenda nova, galera. Esquece, é o melhor canal. <risos> E não é qualquer lenda não, né? Não, Só casona top com histórias sinistras. Vai ter coragem de entrar? Sei lá, cara, tá caindo isso daí, ó. Vamos lá para dentro, ué. Vai. Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova, trazendo pra vocês. A gente tá indo pra muito longe pra trazer lendas novas pra vocês, né Thaís? Isso mesmo, Thiago. Eu quero agradecer a todo mundo que tá mandando lá no meu Instagram lendas novas, mandando no WhatsApp. Cara, eu, tô, eu agradeço de coração. Tem muitas ainda pra gente ir, né Thaís? Tem, nossa senhora. Vamos que é mais longe, mas a gente vai ir. E hoje a gente veio aqui nessa casa e nos falaram que essa casa é assombrada. Só de ser olhada dá medo, velho. Só essa árvore aqui, ó já então, dá medo cara dá medo imagina esse local de noite só, só, só faz aqui ó pessoal ver, não meio do nada cara isso aqui no, quando tiver plantação é alta você não vê não vê dizem que aparece um senhor aqui nessa casa assombrando então hoje a gente vai dar uma exploração vai olhar como que é a casa Vamos ver ela por dentro, né, Thaís? Isso. Pra gente estar voltando um dia à noite e fazer a investigação sobrenatural. Só se vocês quiserem, vocês têm que comentar muito aí. Tem que comentar muito, deixar muito like. Compartilha o vídeo aí pro canal crescer cada vez mais, pra gente conseguir ir cada vez mais longe. Quem sabe um dia a gente não vai na sua cidade, você não conhece a gente também, né, Isso Thaís? Isso mesmo. E hoje a gente vai explorar a casa assombrada, onde... Um homem assombra o local aqui. A gente não sabe a história, não foi nos passados. Só falaram que tem um senhor que assombra o local aqui, né, Thaís? Foi um menino de 15 anos, 14 é 15 anos que 15 anos ele passou, né? Passou, é, ele disse que é assombrado, ele disse que já passou na frente e viu, né? É, a ele falou, é falou que tinha muita vontade de vir, mas ele não teve coragem, não. Então, galera, deixa o like e bora pra mais uma exploração. Thaís. Thiago, só de olhar aqui, ó, isso daqui já parece que foi aterrado, ó. Isso aqui, você sabe o que é isso aqui? É uma árvore. Não, isso é pé de mamão. Que Pé de mamão. Você tá louco? Isso aqui é mamão, não é? Ah, isso daí. Eu é achei gente. que era esse pé aqui que você tava falando. Isso Nossa, aí é. É coquinho. Isso é, pé de é mamão, mamão ó, mas não tem folha. Pessoal, já peço desculpa pelo vento aí, tá? E ó, nós temos que tomar cuidado porque o telhado, tá vendo? Tá caindo. Olha lá, a telha caindo aí em cima. Tá. Ó. Cuidado com cobra, tá? É, cuidado com cobra. Cobra fica no caibro assim também, ó. E, ó. Isso aqui é madeira, tá? Não é ferro não. É, olha só a caixa d'água. Nossa. Muito bonito. Cuidado de bater a cabelo, olha a cobra, hein, Thaís? Então olha pra cima aí pra mim. Me dê licença. Cara, essa tá caindo aqui, cara, olha aqui. Ela tá, ela tá pra cá, assim, ó. Tá, cara, Tá mesmo, não cara. Tá tá? dona tá tá estufadona assim, cara. Ixi, não rela em nada, hein, Thiago. Nossa, até a madeira ali em cima, ali, ó. Acho que eles ver que tá até torta, Thaís. Cara, cuidado, hein, velho. Cuidado de você ficar em cima de nós. Não rela nem nada. Meu pai amado. Mano, ah, já tem já um, um disjuntor aqui. Olha ali. É. E um bem antigão. Uhum. Nossa, cara, eu tô com medo dessa... Ui, como tá ela tá estufada ali. Tá, tá demais, Tiago. Vou até ligar minha lanterna aqui, porque parece que já tá escuro aí. Tiago, olha bem pro chão, tá? Ah. Como eu tô concentrado aqui na câmera, daí você olha pra mim. Ó. Cuidado, tá, tá, tá, caindo. tá caindo. Nossa, essa casa é muito baixa. Licença. Mano do céu. A gente já entra ali. pela cozinha. Entra, entra, entra. cai esse negócio aí? Olha isso. Fogão a lenha. Aqui é um fogãozinho à lenha. Gente. Cuidado, amor. Que devia ser uma mega de vinho. Olha ali. Ah, mas acabou. Eu achei que era porta pra dentro da casa. Não, só isso aí. Eu acho que era uma dispensa, né? Porque só guardava pinga e coca. Já. Tá caindo isso daí. Caramba. Então eu acho que a entrada é por aqui, ó. Né? Tô com medo de ficar aqui debaixo dessa arinha aqui. Agora olha pra cima. Nossa senhora. O quê? É o banheiro entrei. Eu vou só na porta, não vou entrar, não. É, não, é. Tô, não, olha aí. Tô olha muito... isso aqui. Tamo cuidado cair, cara. Gente, tá caindo. Tá caindo. Nossa, cara. Nossa, né, de tão longe e quase que vai é perder a lenda. Porque isso aqui não vai muito, muito longe mais em pé, não, Você filho. sabe qual que é o problema de vir à noite nisso aqui? Ah. Aconteceu muita manifestação isso aqui é é. em cima de nós, cara. Ó, piso muito antigo. Thiago, tá vendo que o piso é, uhum. é vermelhão? Ali no banheiro, ó, tem piso nas paredes, ó. Um é piso mais novo. Se liga só. Algo misterioso tem nessa casa. Falaram com o um Homem à Sombra no senhor, hum. né? Uhum. Tem até berço aqui. Berço? berço? Olha aí. Nossa. É berço, não é? É berço. É berço. Sim. Olha, Thiago, não um tinha forro. Cara, esse aqui é um berço. É um berço com o colchão, um colchão de casal, Será que ele morava com o filho, o neto? isso? Opa! Boa tarde! Tem gente aí, né? Boa tarde! A gente tá gravando um vídeo aqui? Vamos por fora! Você escutou, cara? Vamos opa tá é. chamando mano né? é nesse quarto aí ó eu acho que é quarto né boa tarde Tiago, tá de desse negócio aí cara Olha aqui. Não é possível, mano. E se não for, gente, for onça? Acho que é manifestação, velho. Eu acho que é, é onça. Os barulhos de galões. Thiago, tá eu vendo? acho que tá debaixo daquele negócio naquele quarto, é isso. Ah, mano. Tá olha lá. Dá pra ver? Não. Quer ver. Vamos olhar aqui, peraí. O me... ah, que foi? Veio pelo terrado. Sai daí, sai daí. Veio pelo Ai, terrado, cara. que susto. O que, que é? Ah, vai saber, cara! Oi, aqui! Oi, aqui! Tô arrepiada! Tá arrepiado! Tava ah, em cima da minha cabeça, mano! Você é, é bicho, louco? Você vai é pegar um negócio pra jogar? Nossa, é, bicho, cara. é um bicho grande pra caçamba! É verdade, Olha lá! Aonde? Não sei! Você escutou? Tiago vai atacar nós, velho. Deixa quieto! Não, é não, bicho! Não. A gente já sabe que é bicho! Não tem forro, cara? Ou tem forro aqui? Tiago é bicho grande, tá? É bicho grande. Mano, não vamos entrar mais não. Nós já conseguimos ver ela daqui. Não vai dar, não. Ah, mano. e Eu não vou entrar ali. Nós não sabemos que bicho que é isso. Você tá vendo o trupe que tá fazendo? Caraca, velho. sabe em cima da minha cabeça. Eu acho que... Sabe o que eu tô achando? Não. Que naquela arinha ali, ó, tem forro. Aí deve estar em cima do forro. Ah, Que merda. Não dá pra ver, né? Ah. Tá estando. Tá andando, ó. O vento faz barulho essa palha, cara. Olha lá, tem forro mesmo, ó. Tem forro? Tem, um forro azul. E aqui tem? Não sei. O pessoal, tem um forro azul ali, ó. Não sei se dá pra ver aqui Tá escuro Ó, tem um porra azul E ele tá ali, alguma coisa Ah, tá, isso aqui não tem, ele tá ali em cima, então Então ele tá ali em cima Mas vai dar pra ir lá não, não vou lá não Não sabe se é cobra, se é onça Tá estando? Vai, tonto Vai atacar o C aí, você vai ver é Ô, o barulho tá fazendo, tá, tá rosando, sai daí, deu onça. É onça? Cadê é tá que tá rozando? Eu falei pra você. Deve ser filhote de onça. Mano. Cara do céu, é onça, certeza. Olha enroscada. Oh, você escutou? Eu não, onça, eu estou andando. Mas deve ser filhote, não deve ser muito grande pra estar dando do forro. Sai fora, cara. Ah, vem, velho. Deu ruim. Ave, cara. Não dá Oi. pra entrar. Ah, não dá, vai. Tá com nós, cara. Tá rosnando. cara ah, só isso, chega arrepiar, cara. E agora, velho? Não vai dar pra entrar, tá aí? Não dá pra entrar, Thiago. Tá dando medo. Depois, nossa, você vai encher de comentários seus fracos, seus ah. medrosos. <risos> Enfia. Vocês, aí, vocês comentam um monte quando nós ficamos com medo dos bichos, mas bicho é foda, cara. Depende do bicho, se, vamos supor, se for uma cobra mesmo, depende da cobra que pica nós, não sai nem daqui. Vivo. Amor, deixa isso quieto, cara. Vai dar ruim. Eu tava procurando saia pra se coçar. Ó, oh, lá na cozinha também não é forro, oh. ó. Não, é só aquela parte. É só lá. A... Quer ver é aqui? E vamos, vamos entrar por ali? Vamos entrar por ali onde não estava. Será que está pra Não sei. Ô, oh, mas foi um rosado feio, hein, cara? Eu não escutei rosado, só tá Nossa, vendo? cara. Ó, oh, entra vou... em silêncio. Ah, vou progredir o que se viram que tá cá, velho? Ah, vai. Depende do bicho, meu filho. Nossa senhora. Não, é muito grande. Sai daí. Sai daí. Thiago, é bicho muito grande. Muito bom, cara. Eu tô falando. Não, sai daí. Tá procurando salário pra se coçar, fi. esquece, velho. Galera. Infelizmente, vou encerrar por aqui, eu não vou entrar lá não, cara. Eu tô com medo de ser atacado, velho. E você viu? Você escutou o rosnado? Escutei, Thiago. Tava fazendo muito trupe aí dentro, cara. Tá, cara. Se, se, se é onça ou não é, eu não sei o que que é. Mas fei, tá, tá rosnando com... e barulho alto, cara. Olha Melhor aquele pássaro, velho. Melhor a gente, passe, lá, Melhor gente Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, cara? Ó. Não, não dá. Pode ser só um bichinho, mas pode ser pelo ah, tripé que tá fazendo, cara. Assim, cara. E tá no forro, não tá no telhado. Ó, não tá no telhado. Mano, não vai não. Galera, o vento tá atrapalhando, cara, mas agora não tá rosando tão alto não, mas dá pra escutar, você viu? Dá. Eu não sei se dá pra pegar na câmera, cara, mas tem algum bicho ali, eu não sei que bicho que é, mas tá rosando, tá bravo, então é. a gente vai, vai, vai deixar ele ali, vamos embora, outro dia a gente tenta voltar à noite, talvez... Desculpa aí, pelo vento aí, pessoal, porque é. eu não sei se vocês estão escutando alguma coisa. Outro dia a gente vem à noite aí, tenta investigar, não sei se vai dar pra vir por causa disso aí, é. mas é isso aí, galera, deixa o like, até a próxima, Tamo junto, é nóis, falou, fui!